Muito bem pessoal, muito bem, graça e paz a todos, né? A é, você que está aí nos assistindo, é, de qualquer parte do Brasil e do mundo, é, muito obrigado aí pela sua presença em nosso canal, né? É, se for a primeira vez que você está assistindo, não se esqueça aí, né? Se inscreva no nosso canal, dê aquela ajudinha para nós e também deixe o seu joinha, né? E não se esqueça, né? É, assista o vídeo até o final para que você possa nos ajudar também, né? Assim você aprende o que nós vamos ensinar e também é, nos ajuda. Que nós necessitamos daquelas propagandas que rodam durante o, o, o horário que você está assistindo o vídeo, para que possamos ganhar o nosso dinheirinho. Né? Então não interrompa a propaganda, viu gente? Não interrompa a propaganda, deixa rodar até o final, é, pois afinal nós estamos aí passando conhecimento para você que o nosso intuito aqui da Rede Saudade do Sertão é passar conhecimento, né, tanto nas partes das aulas, quanto é, contando a vida aí de grandes cantores né, que foram sucesso no Brasil, e nós contamos a história deles né, para que você fica conhecendo, tá bom? Muito bem, é, lembrando a todos né, que o nosso canal tem mais de 400 vídeos né, de variados assuntos, você pode dar uma vasculhada aí depois, você que é novo no canal... É, que eu tenho certeza que tem muitos vídeos que você vai gostar, né? Deixa aí o seu comentário debaixo do no rodapé do vídeo. Enfim, nos ajude. É muito bem. Nós viemos aqui hoje para ensinar para você, né, o que é mostrar para você o que tá acontecendo, né? Você que tem canal no YouTube, geralmente tá acontecendo com todo mundo, né? É, o pessoal tá ficando de unha na cabeça. Vamos lá para o painel do AdSense que eu já explico já para você. Ó, vamos lá. É, clicando aqui, né? vamos esperar o painel abrir é, Que é a internet de hoje, né? não sei se é o frio Hoje, hoje é dia 10 de agosto de 2022 Para você que está aí assistindo em outra época né? Para você se atualizar Nós né, Estamos gravando dia 10 de agosto de 2022 Praticamente às 15 horas da tarde né, Você que está aí que deu problema, né, que não resolveu esse problema ainda, você entrou no painel do AdSense e está desse jeito, a 000, é, Eu também assustei, né? Pensa que não. Tomei aquele susto quando eu vi. Mas vem aqui, ó, nesta abinha aqui, vamos resolver, né? Mas antes, eu, deixa eu é, lembrar você né? que nós temos uma rádio e o endereço do site é www.radiosaudadedosertão.com, né? Uma rádio 24 horas, levando a palavra de Deus para todos. Vamos abrir essa abinha aqui, clicar aqui, é, abrindo esta parte aqui. É muito fácil, né? É muito fácil para nós resolvermos essa situação. Você pode ver aqui que está tudo zerado, né? Está tudo zerado aqui, assustou todo mundo. Como a gente não tem contato com o pessoal do YouTube, a gente precisa ficar... É, pesquisando, ó, conta para pagamento AdSense Brasil, você vai puxar essa aba, tá vendo aqui, ó, é, e vai clicar aqui, ó, Brasil, dólar americano, você clicou aqui, ó, aguardando alguns segundinhos, tá aqui os seus ganhos de volta, está tudo ok, simplesmente fizeram aí uma pequena troca, uma pequena mudança no painel, né, é nada mais que isso. É, o nosso canal aí está um pouquinho devagar, mas Deus tem abençoado e eu creio que vai abençoar eu, você e todos aqueles que nos ajudam, aqueles parceiros aí que estão aí, a, conosco aí já há muito tempo. Gente, a nossa rádio agora também está com um aplicativo lá no Play Store, não se esqueça, viu? É, vai lá no Play Store do seu celular, é, vai conhecer a nossa rádio lá, digita lá Rádio Saudade do Sertão. Você vai ver o aplicativo lá, clica nele, instala e ouve a nossa programação, que eu tenho certeza que você vai amar. É né? uma rádio muito especial, uma programação de músicas que realmente toca no seu coração. Aquele abração, gente, até a, até a próxima aula, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente!